Bom, achei muito legal esse, essa iniciativa, juntando Brasil, Portugal e Moçambique. É uma oportunidade até a gente conhecer mais um pouquinho do que está acontecendo no, nos outros países que falam a mesma língua que a gente. E, e compartilhar um pouco o que está acontecendo no Brasil. Então, obrigada por terem me chamado para participar. É, eu comecei a, a trabalhar com dados em 2011, já faz tempinho e comecei no contexto do jornalismo local dando um curso para jornalistas cidadãos sobre como acessarem dados municipais e depois no ano seguinte 2012 eu entrei no estadão dados que foi a primeira equipe de, de dados no, no país depois eu fui para ter para tv globo para iniciar uma experiência de jornalismo de dados em tv que o jornalismo de dados ele era muito focado em experiências online, ou online e papel. E a gente queria tentar fazer jornalismo de dados em TV, que era um desafio porque o tempo é mais curto para você explicar a metodologia, para você oferecer uma gama de, de, de dados para o seu, seu público interagir. Mas foi uma experiência bem legal. E agora eu estou trabalhando como jornalista freelancer e faço alguns trabalhos pra, de jornalismo de dados, principalmente para o site da revista Piauí. Falando sobre o, o jornalismo de dados no Brasil, acho que a gente tem um jornalismo de dados aqui já bastante maturo. Então, acho que a gente dá para traçar o início do, do jornalismo de dados no Brasil lá para 2011, 2012. Então, já são mais de oito anos de jornalismo de dados no Brasil. E no início, claro que tinha muito, é, muita pouca gente trabalhando com isso, e principalmente pessoas que vieram de um contexto anterior, que era o, a reportagem com o auxílio de computador, né, que é uma prática que foi ganhando espaço entre jornalista, jornalistas brasileiros lá pela, pela década de 90, desse contexto que também está tá inserido o Paulo de Weber Abramo, que dá o, o nome do, do, do prêmio de jornalismo de dados da Escola de Dados. Então, esses jornalistas já mais experientes começaram a puxar a nova geração de jornalistas de dados no Brasil, né, treinando, passando o conhecimento que eles tinham. E isso contribuiu muito para fomentar, para abrir um espaço nas redações brasileiras para o jornalismo de dados e para formar novos profissionais também naquela, naquela primeira fase, né? Já hoje, então, oito, nove anos depois, a gente tem no Brasil jornalistas de dados trabalhando na maior parte das grandes redações. Então, o Estadão, a Folha, o G1, a TV Globo. Mas o jornalismo de dados também vai muito além das grandes redações. E, então, eu acho que a gente já tem, a gente tem uma comunidade de jornalismo de dados verdadeira no Brasil, com gente atuando em muitas áreas. Então, não só nas grandes redações, mas em redações locais. É, em redações independentes e, e não só nas redações também. Acho que a gente tem muito tem muita gente da comunidade de jornalismo de dados atuando em ONGs, no governo, seja governo local, governo estadual, governo federal. E, e isso contribui bastante para que a prática do jornalismo de dados, a transparência dos dados, ela vá, vá se expandindo. E o que eu acho que contribuiu para para a transição entre esses dois cenários. O primeiro cenário, né, a gente estava tudo muito começando, muito engatinhando, e o cenário atual que a gente tem uma comunidade de dados é, espalhada por várias áreas. E eu acho que essa essa realização de cursos online e a troca entre os profissionais que estavam estavam trabalhando com jornalismo de dados no Brasil foi super importante para ir é, capacitando novos profissionais, atraindo pessoas para para essa área no Brasil. A escola de dados teve um papo muito grande, o Knight Center of Americas também, a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo nos congressos anuais que ela faz, tem muita capacitação sempre, então ela sempre, é, desde o começo, treinou profissionais na reportagem com auxílio de computador, que é o antigo hack, então ela fez também migração muito rápido para novas capacitações de jornalismo de dados, então todos os anos a gente tem muita oportunidade de troca no Congresso da Abrage, então, eu acho que essas realizações dos cursos online e a criação de uma comunidade mesmo de jornalistas de dados, com esses eventos da Escola de Dados, grupo no WhatsApp, é, permitiu muita troca entre os profissionais, troca técnica e também inspiração, né? E isso ajudou muito a crescer a comunidade de, de, de jornalismo de dados no Brasil. E eu acho que o que caracteriza muito essa, essa comunidade é essa, a defesa da transparência dos dados abertos e a troca de informação. Então, tem um grupo de, de WhatsApp que, que que eu participo, é, que acho que muita gente daqui participa no Brasil, que é muito que é uma troca muito autêntica, né? Ao contrário, não tem um espírito de competitividade entre jornalistas, mas é todo mundo se ajudando tanto com fonte de dados, tanto com, com relação a, a, a técnica mesmo, né? Duvas, dúvidas técnicas de como resolver determinado, determinado problema. Então, acho que isso ajudou muito para que a gente se espalhasse é, pela, pelas redações, pelas instituições do, do Brasil. Alguns exemplos bem legais, acho, de, de jornalismo de dados no Brasil, é, para citar alguns, assim, só para entrar no contexto, para assim, compartilhar com, com Portugal e com Moçambique. É, acho que um dos grandes trabalhos de jornalismo de dados foi feito pelo Estadão Dados em 2015, que ganhou o Prêmio Esso, foi a última vez que a gente teve o Prêmio Esso, que era o maior prêmio do jornalismo brasileiro, que eles verificaram gastos é, com um programa de financiamento do ensino superior, por um lado, e por outro lado, a expansão das matrículas. E eles verificaram que, na verdade, aquele programa não estava, apesar dos grandes gastos, com grandes grupos privados educacionais, ele não estava gerando autenticamente uma expansão do número de vagas. E foi uma investigação que nenhum cientista político, nenhum, nenhuma instituição da área da educação, nenhum nenhum, nenhum parlamentar, nunca ninguém tinha feito para analisar aquele programa. Então mostra muito como o jornalismo de dados ele consegue desvendar com acesso à informação, informações que não estavam disponíveis de outra forma, né? Acho que vale ressaltar o trabalho do G1 também com o mapa da violência no Brasil, que faz um esforço ali hercúleo de mapear os casos de homicídio no país, e é hercúleo porque no Brasil são cerca de 60 mil homicídios por ano, o G1 tem uma redação muito capilarizada pelo país, então eles fizeram um esforço de coordenação entre jornalistas, de coordenação e de capacitação né, entre jornalistas espalhados pelo país para reunir essas informações, o Nexo, a Pública, a Repórter Brasil também fazem trabalhos muito legais. O Jornalismo de Dados também está nas agências brasileiras de checagem, de informação, o Aos Fatos, por exemplo. E, e também está no âmbito local, como eu estava comentando antes. Né? Não são só as grandes redações. Então, no Jornal do Comércio, em Pernambuco também, fizeram um trabalho muito legal acompanhando e mapeando todos os feminicídios, os assassinatos de mulheres por de gênero, no estado de Pernambuco. E o trabalho foi vencedor do prêmio Vladimir Herzog, que é o principal prêmio para trabalhos é, na área de direitos humanos no Brasil. A Gazeta do Povo do Paraná também foi pioneira em investigações de dados. Lá em 2010, ainda bem no comecinho, eles fizeram uma série que foi premiada, chamada Diários Secretos, que eles mostraram informações ali importantes do estado do Paraná, é, que estavam... E, é, sendo publicadas em, em, em publicações em, no diários, assim, nos diários oficiais, mas estavam sendo retidos, né? E conseguiram desvendar ali informações super importantes. E então acho que a gente tem uma variedade grande de, de trabalhos de dados no Brasil, é, cada um com uma expertise que eu acho muito legal. Então, por exemplo, a Folha tem hoje em dia uma cara, na minha opinião, na minha avaliação, uma característica de é, Trabalhar com metodologias mais elaboradas de, de dados. O G1 tem, um, acho que é o melhor no país em um levantamentos de informações. Eles têm ali uma, uma força muito grande para fazer levantamentos de nível nacional que a gente não teria acesso de outras formas, né? Então, o, e o meu caso particular, eu tenho buscado já nos últimos anos a fazer um movimento no sentido de focar na narrativa dos dados, não tanto na técnica, né, mas como tornar uma história de dados interessante, envolvente, porque o nosso público nem sempre gosta de dados, nem sempre entende de dados, mas as histórias de dados são importantes para todo mundo. E, e às vezes a gente para ter impacto precisa que as pessoas se envolvam com com, com a nossa história, né? E a minha sensação é que, conforme isso não só no Brasil, para o mundo inteiro, conforme o jornalismo de dados foi ficando mais sofisticado, foi é, tendo acesso a ferramentas que permitiam uma sofisticação maior, e os jornalistas foram ficando mais capacitados, então, conforme foi ficando mais sofisticado, a minha sensação é que, muitas vezes, a gente foi deixando é, essa parte de lado, se dedicando muito à técnica e deixando a narrativa o interesse público para um segundo plano. E, e aí eu venho advogado, fazendo lobby é, entre, em, em eventos de jornalismo de dados, no CODA, por exemplo, é, que a gente não se esqueça dessa última etapa no jornalismo de dados para a gente ter mais impacto, né e seja com buscando um lead forte, seja buscando contar histórias que estão nos dados, seja criando uma narrativa visual é, atraente, não necessariamente uma visualização de dados, mas uma narrativa visual que, que faça as pessoas que, de repente, não gostam ou que têm um receio de dados se engajar com, com, com aquele conteúdo. E e eu acho que a gente está, no mundo inteiro, avançando um pouco nessa nessa direção. Então, muitas vezes, hoje, as minhas reportagens elas nem parecem reportagens de dados, porque, às vezes, elas têm... É, é, Parece mais uma reportagem convencional do que alguma reportagem de dados, mas estou eu ali no fundo mexendo com as bases de dados para para fazer aquele trabalho. Então, bom, acho que fiz uma. Tentei fazer aqui um panorama geral do começo do jornalismo de dados no Brasil, como a gente foi crescendo, como que a gente está hoje espalhado por vários lugares, fazendo coisas com perfis diferentes. E. E, principalmente, eu acho que é essa, esse ganho que a gente teve no Brasil com mais gente trabalhando nessa área, no ganho da transparência e no ganho da um ativismo pelo pelo acesso aos dados, é, pelos dados abertos, que eu acho que isso é, é uma característica bem legal que está que presente, de certa forma, na maioria dos, dos profissionais que trabalham nesse campo no Brasil. Vou passar para o Rui, então agora para contar para a gente sobre Portugal.